Nasci na periferia de São Paulo, Olha Arthur Alvim. Você é de Arthur, Arthur. Alvim, Sil? Eu claro. não sabia, cara. É. Mas não vou pegar nada aí Que de, Legal. De... Cara. Ah, meu. Aí o pessoal fala assim, ô oh, Sil, mas esse sotaque aí, né? Eu falei, pô, morei no Rio 15 anos. Eu falei, só corintiano, eu roubo o que eu quiser, meu irmão. Tô autorizada a roubar sotaque também. Eu roubei. Mas você foi né, pro Rio por causa de quê? Por causa de dinheiro, né? Trabalho? Não, isso. Fui pra lá. Mas que ano que é... você foi? Você tinha quantos anos? Ah, foi 1830. Não, não. Quantos anos você tinha na época que você foi você foi jovem criança? Não, fui jovem. Jovem. Foi lá que eu te conheci. Sim. Eu fui com 22 anos. Cheguei com 22 anos. É, eu, 22, eu fui morar sozinha aqui em São Paulo. Saí lá de Arthur uhum. e vim morar na Alameda Lorena. Você Como me... atriz. Você já mexia com humor? Já. Já. Me... Então... Não mexia com mo. Eu sempre fui engraçada na vida real. Ah. E não sabia como profissionalizar isso. Mas, tipo assim, então, eu na, era atriz. na tua cabeça, você queria ser atriz de novela. Eu queria ser atriz. Sim. Não Bom, interessa de quê? É, de Desde tá. de pequena, você já fazia cursos, as coisas? Já. Curso livre de teatro, fiz vários cursos. Cursos. Cux. Cursos. cursos, cuxos, cuxos, A Aí tirei meu DRT, né? Fui me profissionalizando e entendendo. eu tem DST de ator também. Ah, de vários, né? Ali, <risos> ali meu filho. Ali. <risos> <risos> tem DST de ator já. tem DST de ator. <risos> Que bosta, que puta bosta. Não, e aí eu, fui, e eu comecei a estudar mais, me profissionalizar, entender como que era o humor. Eu fiz parte lá em 2005, que eu comecei a fazer stand-up comedy. A gente Sim. fazia peça séria, né? A gente fazia, Fixe, a gente era fui... ator de teatro. Fale... Não, a gente não. É. me Coloque no teu Fale elenco, não. Fale por você. Ela fazia Fale teatro, por você. ela era uma atriz boa, inclusive. Não, Mas fiz, daí eu... foi pro humor, estragou tudo. Não, eu fiz a Casa de Bonecas de Henry Ibsen. Ibsen, por exemplo, foi uma peça de 1820, uhum. é, que a gente trouxe para 1900 e não sei quanto. Eu fiz a Nora, que é o personagem principal. E, é, para mim, era mais fácil lidar com comédia. E eu fui sentindo isso. Você sentia mais à vontade. Muito mas... mais à vontade. Uhum. E aí fui estudando e aprendendo mais. Aí fiz muito curso isso de improviso. Isso aqui em São Paulo, eu já eu estava no Rio. Em São Paulo e no Rio. Lá e cá. Lá e cá. E no Rio eu fui, porque eu fui chamada para fazer alguns trabalhos para o Multishow. Tá. Que antes eram produções, não dentro da, da TV, né da emissora. Eram produções separadas e tal. Você era produtoras? Produtoras, é. E aí fui até que entrei na Globo e tal. Você fez o que no Multishow eu nessa época? Eu fiz na Lama ou? e na Fama. Eu fiz várias... A, é, não participações na lâmina, lâmina Fama eu não sou um de ver Multishow, show como é que eu vou lembrar é, fiz mas o, o, o, o, o querido Fernando Caruso de cara limpa cara ah. lembra cara limpa fiz muita coisa lá open bar fiz enfim fiz muito todas as produções eu acho que lá eu participei mas o coisa lá você não fez o Cai de cai, maquia, cai o, de o, Boca, boca. Cai de boca, de boca, ela boca, faz a vida boca, real. Cai de, de boca? Cai sai de baixo? O que você quer falar, Não, aquela porra lá, daquela vila que tem lá, não é vila, é o... Ah, que vira o palco lá? que Ah, vira é... não, não, não vai passei no teste. Não... Como é que é o nome vai dessa... Vai que cola? Vai que cola. É que vai, vai cola que, é que é cola é muito cola. recente, né? Ela, mas ela, eu fiz ela... um... eu fiz teste pro vai que cola. A ah, essa você é não passou. É, não passei, acho que não era gostosa. Botaram a maravilhosa, né? A Fiorella? A Fiorella. Ah, mas tu é muito mais engraçada, né? Obrigada. Desculpa até falar, mas... <risos>